Bem-vindo à Khan Academy. Nesse vídeo, vamos fazer uma subtração de dois números com vários dígitos. Por exemplo, 1000 subtraído de 528. Vamos ter uma noção do resultado. Vamos supor que isso daqui seja 1000, tá? Então esse bloco aqui todo é 1000 daqui para cá e vamos subtrair 528, ou seja, um pouco mais do que a metade. Vamos tirar essa parte daqui, então, vai nos restar essa pequena parte aqui, que é o que nós queremos saber: ou seja, nós queremos saber esse resultado. Vamos fazer de duas formas. Da maneira convencional, que você está acostumado, colocando 1.000 aqui e subtraindo de 528 para sabermos a resposta, e vamos analisar o que, é que nós realmente estamos fazendo. Aqui nós temos a casa das milhares, aqui nós temos a casa das centenas, aqui nós temos a casa das dezenas, e aqui nós temos a casa das unidades. Vamos representar o número 1.000, o número 1.000 tem 1 milhar, não tem centena, não tem dezena, não tem unidade. Então, como é que eu vou retirar do nada 5 centenas, ou do nada duas dezenas, ou do nada 8 unidades? Primeiro, vamos identificar as milhares, centenas, dezenas e unidades de cada número. 1.000 tem uma milhar, 1.000 tem zero centena, 1.000 tem zero dezena e 1.000 tem zero unidade. A mesma coisa, nosso 1.000 aqui, nós temos 1 milhar, nós temos zero centenas, nós temos zero dezenas e nós temos zero unidades. Vamos passar para o outro número, nós temos aqui 5 centenas, nós temos 2 dezenas e nós temos 8 unidades. Identificando aqui embaixo, nós temos 5 centenas, nós temos 2 dezenas e nós temos 8 unidades. Agora, vamos ver como é que nós podemos subtrair 5 centenas daqui. Como nós não temos centenas, nós podemos tirar essa milhar e transformá-la em 10 centenas, pois 10 centenas é uma milhar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centenas, beleza. Mas agora também nós não podemos subtrair do nada de dezenas subtrair duas dezenas. Também aqui não podemos subtrair. Então, veja, o que nós fizemos na conta convencional foi tirar essa milhar, tiramos essa milhar e transformamos ela em 10 centenas, mas não temos dezena nenhuma para subtrair. O que que nós podemos fazer? Podemos tirar uma centena dessa e transformar em 10 dez dezenas, pois uma centena são 10 dez dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 dezenas. Beleza. Então, nós tiramos uma centena daqui, ficamos com 9 e ficamos agora com 10 dezenas, que é o mesmo que uma centena. Então, não estamos fabricando nada. Mas, agora, temos nada na casa das unidades, como é que nós vamos retirar 8 unidades? Você já está vendo onde isso vai chegar. Tiramos uma dezena, e uma dezena são 10 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Então, o que, é que nós fizemos aqui? Tiramos uma dezena, ficamos com 9 dezenas e, obviamente, ficamos com 10 unidades, pois 10 unidades é uma dezena. Então, podemos agora fazer a subtração. Nós queremos tirar 8 unidades, então, na casa das unidades, tiramos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficamos com 2 unidades. Portanto, 10 menos 8, 2. Beleza, vamos para a casa das dezenas agora. Nós já tínhamos tirado uma e queremos tirar mais duas. Portanto, menos 2. Então, restamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ficamos com 7 dezenas. Realmente, 9 menos 2, vamos ficar com 7 dezenas. E agora, na casa das centenas, nós já tínhamos tirado uma, e agora vamos tirar 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E ficamos com 4. 1, 2, 3, 4. 4. Realmente, 9 menos 5, 4. Então, ficamos com 4 centenas, ficamos com 7 dezenas e ficamos com duas unidades, formando o número 472 como resposta. Portanto, é o mesmo da maneira convencional e tinha que ser 472 é a resposta final. Portanto, eu espero que você tenha entendido as duas maneiras de fazer. Até o próximo vídeo e acompanhe sempre os vídeos da Khan Academy.